entrei em, em modelos mais modernos e bota aspas nisso, né, onde <risos> você não tinha a figura, né, propriamente dita ali, vai lá, né, você vai, sei lá, codar ali. Então tinha os uns... quem estava no meu time de arquitetura, eu era um head de arquitetura, né, e quem estava comigo estava dentro das, das squads ali trabalhando e era um programador, não era, né, Ele tinha mais o um papel de programador do que arquiteto. E aí eu passava as coisas que precisavam ser feitas. <risos> Essas pessoas não faziam, porque a liderança do, do, do grupo era mais forte, a parte funcional era muito mais forte do que a minha, né? e sempre é, o pessoal de produtos que é entregar rápido. E aí a pessoa que estava ali com a incumbência de trabalhar com arquitetura acaba sendo orientada a, a trabalhar rápido, a entregar demandas e fazer nem que seja telinha de crude para ontem, e fica nessa, né? Acaba não tendo a, a evolução que se gostaria que se tivesse. E, assim, qual é o problema disso tudo, tá? Maior, para vocês. É porque vocês começam a perder o time de evolução. A evolução da carreira, tá? Então, a gente organiza que level 1, 2, 3 e 4. Por quê? A gente nem fala aqui, poxa, a arquitetura corporativa é superior à arquitetura de software, ou de soluções, ou de sistemas não A gente não coloca dessa forma, tá? Por quê? Embora sejam é, arquiteturas, uma mais high level, outra mais né, low level, ali mais próximo do código, a outra mais próxima do decisões estratégicas, todas são arquitetura. Todas são arquitetura. São praticamente ramos diferentes de arquitetura, tá? É legal conhecer um pouquinho de cada uma, pelo menos ter a visão do que cada uma faz, é legal, mas você precisa se especializar em uma. Não adianta você falar, putz, eu vou ser é, arquiteto de soluções, de software, de sistemas corporativo, de dados, de infra, né? Que você acaba não, não sendo arquiteto de nada. Tá? Então, é, é legal você se consolidar em, em, em uma especialização, porque é isso que te traz crescimento mais rápido. Beleza? Então, assim, uma coisa que é importante todo mundo ter em mente. Tem dois caminhos aqui, quando a gente entra para arquitetura, né? Eu posso ir, na verdade, em todo mercado de TI é assim, né? Você pode ser um especialista, tá? E, e focar 100% em uma linha. E aprender um pouquinho de cada coisa, tá tudo bem, né? Mas ser especialista em algo. E isso é o caminho que eu mais recomendo. Por quê? Se você foca em uma coisa, poxa, sou arquiteto de soluções. Beleza, eu não vou ficar focando em stacks tecnológicas, em padrões tão né, low level, eu vou focar em coisas mais high level ali, né, Mas conversar, mais desenvolver habilidades ali de, de conversar com pessoas e tudo mais. Vou focar nisso, vou ser um especialista nisso. Tudo bem de conhecer de software e de tecnologia e de... Tudo bem, mas eu não vou focar nisso. Vou dar foco, né, na parte minha de soluções, por exemplo. Então, eu vou me desenvolver como um arquiteto de solução, tá? E aí eu vou crescendo na minha carreira. Vou puxando mais de um projeto. Eu começo com um projetinho só. Depois eu puxo, puxo vários. Começo a trabalhar com mais de um 100% do meu tempo com arquitetura. Eu já estou no nível 3. Se eu conseguir, depois eu vou puxar a liderança, vou me tornar um líder de um time de arquitetos. Posso continuar nesse papel para sempre como líder ali. Ganha muito dinheiro, tá? Muito dinheiro ser um líder de time de arquiteto. Mas você pode dar um passo além, ir para a Red, ir para CTO, CIO, tá? É possível. Então, é, é uma forma de você encurtar a tua carreira, não ficar perdendo tempo... Poxa, mas eu queria é, agora aprender arquitetura de infra, e agora eu queria arquitetura de não sei o quê, corporativa. Você fica dando voltas, né? E não encurta essa carreira tua. Então, assim, o mais importante é ter um target, ter um objetivo, tá? Traçar uma meta, traçar um objetivo e perseguir esse objetivo. Se você ficar atirando para todos os lados, beleza, você vai aprender muitas coisas. Aprender muitas coisas é, traz o quê para você? traz empregabilidade. Beleza? É um ponto forte disso. Se eu sei arquitetura de infra, de dados, de soluções, de software, corporativa, de nuvem, beleza? Nunca vou estar desempregado na vida. né? Qualquer deu problema em uma, tenho outra, cartas na manga aqui. Mas eu também não cresço de uma forma exponencial. né? Não consigo crescer rápido, não consigo me desenvolver mais do que isso. Chegar a uma liderança vai ser muito difícil. Tá bom? Porque eu não tenho foco, não tenho... Um direcionamento ali é, totalmente alinhado né, com, com o objetivo, tá bom? Então, é isso que eu recomendo para vocês. Sempre busquem né, ser o especialista, porque pode ver, quem ganha mais? <risos> é o generalista ou é o especialista? Né? Os dois têm prós e contras, tá? O especialista, às vezes, ele demora mais para arrumar o um tra um trabalho. Fica desempregado mais tempo, se ele perder um trabalho, por exemplo. Só que quando ele arruma também, faz a festa, Tá? Então, tem, tem alguns, algumas especialidades em cada tipo de arquitetura que são mais exóticas, e eu conheço algumas aí, né? Eu estava falando com o Léo esses dias, um tempinho atrás, sobre BIAN, né? E, pô, quem conhece? É arquitetura corporativa com foco em, em, no mercado financeiro, né? Bancos. Quem conhece? né Então, imagina, a partir do momento que você se especializa em, em algo assim, é, vai ser difícil você arrumar um trabalho, não tem tantas vagas, mas quando você arruma, o salário é lá em cima. A remuneração é lá em cima, é muito alta. Né? É muito alta mesmo, né? não estou exagerando. Tá? Então, é, é isso. Beleza? E, é, essa estratégia básica é importante para todos vocês. Tá? A partir do momento que a gente começa a trabalhar com a arquitetura, não deixar isso para ser uma coisa subjetiva, um, um ponto... Ah, legal, deixa que decidam por mim. Não, você tem que tomar essa decisão.